Ai meu parceiro, bebe tua água, come tua fruta <risos> e se inscreve no canal. Tamo junto. Vou chutar, hein? Esse jogo vai ser top diff, rapaziada. Top diff, mano. Ou darão ou tanquinho a gente vai amassar. Vamos ver. Diff é o que? É diferença, mano. Tô basicamente falando que quem fizer mais no jogo entre os top landers, eu acho que vai ganhar. Entendeu? Eu quero porque um time não pode ser full AD, porque aí você só compra. Armadura Só por causa de mim Se todo mundo fizer armadura Quem vai dar dano pra caralho? Entendeu? É só isso Pra dificultar a build dos caras só ficar fácil se marcam. É que build é um bagulho muito broken, mano Se tu não manja muito Eu recomendo que aprenda, cara Build, é... build runa é extremamente broken Pra saber, velho Cara, eu queria gota, chat Mas eu tô com medo de não ter AP nenhum Porque eu já tô pegando cooldown Vou pegar aqui mesmo Se eu pegar meu ev 1 Ele vai ficar destruindo tudo no auto-ataque, né? É, mas o que eu posso fazer, velho? Botar um aqui recuado Eita, porra Calma aí, gente. Calma aí, rapaziada. Ah, minha maguinha! Vou estar separado dos outros, mano. vai ficar mais difícil ele farmar. A minha catapa. Minha catapa não. Meu bagulho. Que lane legal, hein, chat? Maguinho contra maguinho. Ele tem muito range, tá ligado? Isso que é fora. Essa lane não é legal, não, mano. Então a gente vai ter que tentar farmar o máximo possível. Contra Aurélio, mano. Perdeu ele de vista, Mia. Foda-se. Boneca aperta um botão, atravessa o botão através do mapa, cara. Ah! Caralho, que viago bom, mano. O cara não consegue brotar, velho. O cara não consegue brotar, porque as maquininhas, é chat. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. A Wave tá, tá igual. Como é que eles... Brotar... Aurelia tá de bota dois já, cara. Saiu da lane é minha. Vê o que tá fazendo o dragão. Mas se o Aurélio não brotar lá, não vou brotar também não. Nice. Mas... Cara, só de eu manter o Aurelio Sol na lane, pra mim já tá ganhando, velho. O cara já tá acabando com a porra do jogo, mano. Ainda mais com essa build aí. Ó, olha o top div que eu falei, mano. Caralho, aí fudeu esse cara aqui. Vai ser um saco de matar. Vou fazer Leandro e abraço semoníaco, mano, pra matar essa frontline aqui. Vai, vai, vai. Nossa, do. Sazedor, chat, eu não tenho dano. Tem de global, não tem não. Bate aqui, você é idiota! Não, não, não, não, Zé é troll. Zé que é troll, cara. Não, Zé é troll. Tem um tanque no mid, amigão. É duas barricadas, depois você é dá B. Ah, cara, que que é isso, velho? Tá maluco. Vou tá por trás. Será que dá alguma coisa? Acho que eu vou morrer, chat. Ah, foda-se, mano. Surtei vendo se vai jogar aqui, ó. Parado Turei de... sem matar um pelo menos? Bate, bate gente, bate Vigo, bate Vigo Caralho mano, os cara conseguiram dar duas Cabeçada com o Arauto, chato. Essa torre tava com um fiozinho só Mano Aí é foda pra caralho, velho. O Aurélio Sol tá imenso. Recebeu toda a ajuda do mundo. Ele tá com 30 de farm atrás, mano. Aí é foda pra caralho. Entra, entra, entra comigo, entra comigo. Hum, é que sim, Quer matar não, Vanny? Vanny? Acostumei. Cara, a Vanny não, não quis finalizar, velho. Tipo, tudo bem, a ideia dela foi boa, mas... Era só finalizar e matar o cara de novo, cara. Que doideira. Cara, só mais um dragão, velho. Só mais um dragão que ganhou o jogo. Cara, o ele tá foca mana. Eu não acho que ele vai continuar, não. Se ele pegar essa daqui de graça, pá. Eu quero ter três maquininhas se os caras brotarem, tá ligado? Três maquininhas, eu morro, mas alguém morre também. Eu acho que eu provei What? Ah, bobão! Cara, você... Sona? Ah, só não tem R. Acertou morreu? Morreu. Ó, tipo assim, assim, tá ligado? Como, quando você consegue acompanhar o cara andando, você pode deixar pra atacar depois. Mas quando o cara vai conseguir correr e você não consegue acompanhar ele, já mata logo, mano, pra deixar ele parado. Boa, time. Boa, time. Entra na zona Caralho, mano. Sona é muito broca, né, velho? Oh. Oh. Que delícia de cura. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Cara, eu tô vendo os irmãos. Ide... Ai, meu Deus do céu, que porra é essa, brother? Eu peguei a porra da torre, mas acho que não peguei o dinheiro, mano. Vai tomar no cu, Red Games. Os caras vêm em mim, eu paro. O invés do mid, Se os caras não vier, aí o mid é deles. Gostou do daninho, amigão? Acho que eu não esperava esse dano, não, né? É, tem só 15 players aqui, é isso mesmo? Eu acho que é só isso. Só 15 só. Então, gente, vocês não conseguem se conectar, vocês puxam o mid e colocam a pressão aqui pra levar essa merda de torre, velho. Aí o cara não se conecta e faz aqui, ó. E faz aqui. Errou! Errou! Errou! Errou! Tá vivo. God. Tá, tá vindo três em cima de mim, velho. Eu acho que eu consigo trocar aqui, pelo menos. Já vem vindo, mano, já vem vindo. Tô beitando ele, beitei ao suficiente. Ai, mas esquerdo. Zonezinho demorado, hein, chefe. Shutdown. Ih, ó, os caras é brotando aqui, chat. Que isso, que isso, que isso, o cara ficou louco, ficou louco. Nossa, ficou louco. Ah, eu trollei, porra. Não, os caras podem vir em mim, time. Ah, o time inimigo não vai vir pra cá, não? Bate no trono! Caralho! GG bot nele, Nunca critiquei. Isso é Baron, mano. Não, não vou fazer Baron, não. Porque o ele vai chegar lá barulhando. Então vamos só pegar Torre do Mid, Torre do Top, tá ótimo. agora ele vai chegar aqui no Mid, tenho certeza, velho. Mid não, top. Ele tá chegando agora, reato. Achando que eu sou boa, boa. Vai chegar agora. A gente tá fazendo barão velho. Mano, tô leve 16, chat. The play de Heimer é mais tranquilinha, mais pensada, velho. Tô 2 leves na frente maluco, falta 1 um minuto pra porra do oceano. Eu tenho o TP, vambora. Salve, juqueira. Boa, mano. Mandou bem. Claro que os top players, pão, tinham que se matar, né, velho. Pelo menos foi os dois, velho. No time, de inimigo Gastei minha ult nesse cara, velho. 25 sec. O time tá lutando, velho. A é só na pra frente. Nice. Tentaram bem. Tunei? Tunei não, sem nada, velho. Eu tenho que ficar na minha maquininha, chat. Enviei. Enviei aqui. Tem que ficar na minha maquinha, mano. Day Zonish, tem que ficar na minha maquinha. Fechei aqui para dentro do pitch. E vou dar um Wzão aqui, ó. E matei. Simples assim, mano. Bagulho doido. Agora faça a alma e ganhamos o jogo. Tudo na calma. Tranquilinho. Não tem zonas! Cara, vou dar muito dano. vou dar muito dano aqui ainda, chat. Meu time ganha, velho. Meu time ganha. O TK, o full frontline já tá com muito de HP. O Darion velho. Cara, tem certeza absoluta que a, dona, a zona deu o duplo de dano no Daryon, velho. Ô, Darion Pog! Pog, Darion Boa, mano. Só dá pra cima. É isso. Boa, time. Didi! A única situação não ter trollado é se eu tivesse flash, mano. Não tinha flash, tem zonas, aí eu tava troll. E aí, GG! Ui! De novo, tia! Ah, ele para a wave toda, mano. Que porros. Meu time quer resetar? Acho que quer, né, mano? Vamos dano. Caralho. Espera, ele vai 2x1, nem fulgando que ele ganha. Pior que é ser close. Ele tem zona, né, chat? Mas nem usou. Cara, vai vir um Aurélio e um Tanque em cima de mim, mano. Mas sem parar o rampo. Se eu ganhar tempo, dá bom. Entendeu? Entenderam, rapaziada? Se eu ganhar tempo, dá bom, mano. Ult do tanquente e meu time tá no Baron. E gente, o queira? Cara, é pegar meu Blue, mas meu time tá avançando, avançando firme. Eu vou só continuar aqui também. Ih, caralho. Os caras foram um firme ali, chat. Eu não tô na fight nem no tanquente, mano. Vamos lá, TP? Vamos lá, TP não aqui não, velho. Vou não, vou não, vou não. Vou não. Só mantém mid, mantém mid. Dá um pingzinho aqui. Uma visãozinha aqui. Paraujin, o que jogo meu Boa noite. Já bebeu água hoje? Ah, eu achei que alguém ia matar, mano. Eu queria postar corrida ele até a fonte, mas ninguém matou o cara, bro. é foda. Didi A gameplay foi boa, né, mano? Pra quem tava com fome ele já de remera um tempo A gameplay foi boa, foi boa Então toma, chat Então toma 40 mil de dano Olha ah, lá, lá, o dano dação é o dono Darius O dono Darius foi até maior, velho Didi